Todo mundo adora uma sopa quentinha, não é? Eu sou a chefe Lola e hoje eu vou te ensinar a fazer uma sopa proteica cremosa perfeita para esquentar os dias frios. Eu vou utilizar o Suplift de frango com batata doce, a nossa sopa que contém colágeno, vitaminas e minerais, meia abobrinha, meia cenoura, 70 gramas de brócolis, sal e temperos. Em uma panela com 250 ml de água, eu coloquei o suplift, os vegetais e cozinhei por 10 minutos. Enquanto isso, eu coloquei o brócolis na fryer por uns 5 minutos, ou até ele ficar tostadinho. Com a sopa pronta, eu bati ela no mixer, servi e finalizei com o brócolis tostadinho. Você precisa experimentar essa sopa, fica uma delícia. Se você está curtindo as nossas receitas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Agora eu vou experimentar.